Eu sei, vocês sabem, todo mundo sabe que o Geraldo Alckmin quer ser o próximo presidente do Brasil. Mas nós vamos ver as possibilidades disso realmente acontecer nesse vídeo. Já primeira informação aqui é que o grão-tucano revela plano de Geraldo Alckmin. Como assim, cara? O que é isso? O que está acontecendo? Meu Deus! Ai, ai. O ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, afirmou que o vice-presidente-geral do Alckmin cobiça o lugar de Dilma em um tweet da jornalista Dora Kramer sobre Alckmin ser decorativo. Virgílio disse, pelo que conheço ele, deve estar torcendo pela crise que leva Dilma à ingovernabilidade. E ele estará presente e pronto para se sacrificar pelo Brasil, sendo obrigado a governá-lo. Então aí, tretas, tretas e mais tretas. Quem é esse Virgílio? Ele permaneceu no PSDB por 33 anos, mas deixou a sigla no ano passado em virtude de discordâncias. Me machucava bastante o coração ver aquele que já foi o melhor e de mais significativo legado, partido da história republicana brasileira se descaracterizar e se ir transformando numa agremiação parecida com tantas outras, filhas da mesmice, da irrelevância e da mediocridade, escreveu Virgílio em sua carta de despedida da legenda. A coluna no ponto, analisa e traz informações diárias sobre blá blá blá. Beleza. Ok, Arthur Virgílio, mas que coisa, não é mesmo? Agora... No momento que eu gravo esse vídeo, no dia de hoje, o Alckmin realmente é o presidente do Brasil. Né? Porque o Dilma embarcou para os Estados Unidos, vai falar com o João Bidé sobre como eles podem acabar de vez com a direita no mundo. E o Alckmin, então, nesse momento, assume a presidência até sábado. Pegou um gostinho, vai pegar um gostinho do que é ser chamado de presidente vai se sentar lá naquela cadeira, falar como ele é maravilhoso, como eu sou poderoso. Podem ter certeza, ninguém duvida disso, certo? Eles estão planejando que o Dilma caia o mais breve possível. Mas, vamos lá, precisamos de mais informações aí. Como é que o Dilma vai cair, não é mesmo? Então, primeiro a gente tem que Dá uma olhada aqui na economia para ver como é que ela anda, certo? Porque as pessoas votam com o bolso e elas protestam por causa do bolso. Não bolsonaro, não bolsonarismo, não, não. Por causa do verdadeiro bolso delas, do dinheiro que elas têm. Se as coisas estão indo bem, se as compras no mercado estão sendo feitas, não há pessoas reclamando. Mas com o dólar, tá? tava a esquerda, essa semana mesmo, foi lá e falou faz o L, o dólar caiu abaixo de 5, caiu abaixo de 5 e agora está 5,24 e mais um dia aí dele subindo pra caramba. veja tá e o mês aqui chegou a bater quase embaixo de 5 e voltou a subir a 5,26. E a esquerda falou faz o L, então faz o L vocês novamente. Aí vamos para o nosso Ibov, né? nosso queridíssimo Ibov que tanto nos deu orgulho durante o governo do Bolsonaro. E agora continua em queda livre. Ó. Deu para recuperar um pouquinho? Deu para recuperar um pouquinho? Continua em queda livre, meu. Com o Lula continuando declarando guerra ao Banco Central. pode ter certeza que vem inflação pesada aí. Aí temos os transportes. O povo do Rio de Janeiro agora vai pagar R$ 7,40 na passagem dos trens do Rio de Janeiro. Lembrando que as pessoas vão e voltam no seu trabalho, certo? Então aí dá o quê? 1480 para ir trabalhar? Imagina isso por mês, vai dar quanto, cara? Quase 450. isso aqui é um absurdo. 450 reais quase metade de um salário mínimo, que o Dilma diz que não dá para aumentar, mas teremos muito dinheiro para Cuba e Venezuela e os artistas. Meu, só para trabalhar, o cara gasta metade do salário dele, só para ir trabalhar, para ganhar um salário mínimo. É, será que esse povo cara contente? Aí nós temos também a notícia... Que alimentos sobem em janeiro e população mais carente já sente no bolso. Nos últimos dois meses, o indicador acumula alta de 5,77%, que também desacelerou em relação ao avanço de 5,79% nos últimos meses. Só que em janeiro de 2022, a variação havia sido de 0,54%. E vai aí o maior impacto em alimentação e bebidas. Meu Deus do céu, então vamos, cara. Vamos, vamos. Faz o L. Mais uma empresa aí parece que era fantasma Que recebia muito dinheiro do BNDES E agora está falindo Que é a Marisa Está aí com uma dívida de quase 600 milhões de reais Aí o seu presidente né, No caso da Marisa Pede para sair Não aguento mais essa porcaria E pode ter certeza que vai ladeira abaixo Igualzinho as americanas E outras que estão surgindo tá E aí os escândalos começam a surgir Temos aqui bomba TSE é a ação sobre suposto abuso de poder e Caixa 2 em Super Live de Lula. Eu não sabia, eu não sabia que nada disso foi declarado, né? Começa a mesma história desde sempre, tropa. Ai, ai. E aí a mídia podre, que passou o tempo todo atacando o Bolsonaro, já não consegue mais clique, já não consegue mais lacrar, falando Bolsonaro e reciclando a mesma coisa, dia 8, dia 8, dia 8. E precisa fazer o quê? Atacar o presidente em exercício, que não é o Alckmin, no caso, né é o Dilma, que foi viajar. E aqui temos o que eu mostrei também para vocês ontem, a Vera Cagalhães dizendo Dilma está querendo arrumar um culpado para o Brasil não crescer de jornalista Vera Magalhães. Todo mundo sabe, cara. tá todo mundo sabendo. Não dá para esconder mais, não. E aí vamos a esse cara aqui, o Sérgio Moro, que por muito tempo ali se dizendo senador monte mim, por favor. Vamos lá, o que ele está fazendo nesse momento, tá? Nesta quarta-feira, o senador Sérgio Moro apresentou um requerimento solicitando o desarquivamento do projeto de lei 166 de 2018, que discute sobre a prisão em segunda instância parte do pacote anticrime do ex-ministro da Justiça Jair Bolsonaro, a proposta não foi examinada e, portanto, precisa de um terço do voto do Senado para ser desarquivada. Então, é? o que a gente precisa aqui? Fazer pressão para esses senadores, mas não pressão burra que é ir lá na frente lá, e ser presa. Não, não. Nas redes sociais, conheço o um senador dos seus estados. Não tem muito não, tá? São só três por estado. Então você aí só vai precisar pressionar três pessoas no seu estado. Não tem problema não. Aí você vai lá nesses três senadores e começa a falar Ei, vamos aí, vamos liberar esse projeto aí, não, um suporte para o Moro, você não vai ter meu voto na próxima eleição, não. Os caras vão sentir a pressão, podem ter certeza. Em recente entrevista à TV Senado, Moro destacou como prioridade de seu mandato aprovar a prisão em segunda instância, eliminar o foro privilegiado e garantir autonomia para órgãos responsáveis por combater o crime, como a PF. Se aprovado, Moro poderá levar o presidente da República, de um PT, para prisão novamente. Já pensou uma coisa dessa? É isso, mas aí o que aconteceu? O Bolsonaro ia ser presidente? Cadê ele? Cadê, ele? Cadê o álcool o mim? Tá aqui, certo? É ele que iria ser o presidente, gente. Então... Moro não tem apoio dos bolsonaristas lá, não, não. Ele tem apoio do que a mídia ficou chamando de centrão nos últimos quatro anos, que tá lá gordão, pesadão, obeso, e quer ser o espaço. Podem ter certeza que eles usaram a figura do Dilma só para chegarem na presidência, mas uma hora que ele tá lá, ele não é só um problema para a nossa economia, não é só um problema para a nossa população, é um problema para o pro próprio centrão, que vê o Bolsonaro crescendo cada vez mais, a um ponto... Porque o Centrão vai deixar, desapare... vai deixar de desistir nas próximas eleições se eles não impedirem o Dilma e o desastre que ele está fazendo com a economia. Esse daqui pode ter certeza que é uma novela começando aí para nós assistirmos daqui de fora. Certo? Então, eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. Se você deseja apoiar o nosso canal, o faça através da nossa sexta rifa e concorra a um celular Samsung. E até a próxima. Tchau, tchau.